E mano, finalmente atualizaram o Warzone, depois de 999 dias sem atualização nenhuma, saiu a Season 2, mano, não moral. Eu botei o cachorro pra dentro, que ele tava miando lá fora, e ele tá aqui me encarando. Olha que cara, velho. deve estar pensando, o que, é que esse humano tá falando com a tela do computador, cara? Por quê? Por que ele é tão bobo assim? Não sei, mano, não sei. Talvez eu dê uma olhadinha no Warzone, mas... Não sei se agora, talvez sim, talvez não. Não sei, eu acho que saiu ressurgência lá, né, também. Mas enfim, finalmente conteúdo novo nesse código, né, porque, caraca. Esse é um código muito bom, velho. É um código muito bom, só que os caras simplesmente deixaram de se atualizar e, sei lá. O um jogo multiplayer tem que ser atualizado frequentemente, saca. Esse daqui é o passe de batalha, já tem uma katana me chamando a atenção aqui. Ah, uma Kodashi. ah, Kodachi duplas, caraca. Essa daqui é louca, hein. Tem essa arma aqui. É uma sniper? Ah, é variante só, né. Tem essa daqui, parece uma DMR. E uma Assault. Ah, tem essa daqui também. Não tinha visto. Deixa eu ver aqui na loja. O que é que tem pra vender? Até agora não veio nada de da hora na loja, né? Assim, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Shinobi. Oxe, o pacote Shinobi. Só que se ele não tem a Kodashi dupla aqui no, no pacote. O quê? Eu vou ter que comprar Sei lá, véio. velho. faz tanto tempo que eu não compro um passe que eu não sei qual que era que eu pegava, velho. Beleza, eu vou pegar esse daqui mesmo, velho. Mano, muito tempo que não atualiza o jogo, velho. Credo. Uns caras deixando o bagulho largado assim, velho. Ó, oh, dragãozão. Pô, oh, esse daqui faz lembrar o, o Jack Chan, né? aquele anime do, da, do Jack Chan. Pulando, pulando os Acho que eu consigo pegar esse daqui, né? Ah, tenho 20 só, certinho. Tá, vou começar por aqui, então. Deixa eu ver se dá. Ah, como que é que compra esse daqui, cara? Que eu não sei, velho. Não lembro como que funciona o passe de batalha nesse cacete. Tá, pelo visto eu vou ter que começar por esse daqui. Ah, aí daqui eu posso escolher o setor que eu quero ir, né? Posso ir pra lá ou posso ir pra cá? Vou por aqui mesmo. Se assim, eu pego uns Codepoints points também, pega o variante da sniper, Assim. Eu vou ter que comprar Codepoints, points, né? Vou ter que comprar vale. Ai ai. Vou comprar cinco vales dois. Ah, é baratinho. Tá, suave. Aí. Boa. Kodachis duplas e uma variante da Sniper também. Eu acho que veio um pingentinho... Ah, tá. Ó, pingentinho temático. Ah, esse daqui é minha classe de SEB. Mano, tem uma camuflagem única também. Um goldzinho, fica parecendo uma caneta. A platina fica louca. Eles colocaram ranqueada também, né? Será que vai ser boa a ranqueada? Eu não sou muito chegado, mas pra quem gosta deve ser muito louco, né? Eles colocaram bastante rank e recompensa mais, né? Na, na parada da ranqueada e pá. Eles adicionaram três mapas? Não era dois mapas só? Valdeiras, Museu e Dome. Valdeiras eu não cheguei a ver não, isso daqui. Depois <risos> pode escrevi, né? Agora que lembrei. Eles colocaram o Museu como mapa novo. Sendo que o Museu era aquele mapa da beta, né? Memes. Memes apenas. Ah, adicionaram o Ronin também, né? Aqui. Ah, tá. Bravo, brabo. Então, vamos ficar com ele. Pronto. Agora tá mais a caráter. Pena que a tatuagem dele acaba bem no braço ali, né, gente? Senão... Nossa, sei cai logo o museu, logo no começo. Será que eles mudaram bastante? Ou será que tá a mesma coisa? O Ah, tá. Nossa, que bizarro, velho. Tava com uma corrida bem diferente. Nossa. Eu acho engraçado o jeito que eu não perco a mira, velho. Eu, tipo, eu fico um tempão sem jogar e não perco a mira. Deixa eu ver a qualidade. Uh, calma aí. Uh. inspect longo do cacete. Aí sim. Caraca, da hora em jeito que ele troca, hein? Ó! Oh. Ah, deixar, deixar um traço de vento, é. Né? É meio cartoon, né? É engraçado que eles fazem umas paradas meio cartoonizadas assim. E sendo que eles querem que o jogo seja realista, não dá pra entender qual é deles, né? Ah, cada mão ataca com uma. Ah, o mouse direita ataca com a da direita, o mouse esquerda ataca com a da esquerda. Né? Eu posso estar com as duas ao mesmo tempo? Acho que não, né? Só com uma de uma vez. Cara, interessante. Dolphin fim da ela. Nice. Nossa. Vai se furar desse jeito. Não é beleza. Essa daqui é a Skin da Sniper. Bem mais ou menos, né? Eu prefiro o Gold. Mas é só pra combinar um pouco. Museu como com mapa novo. <risos> é muito engraçado, mano. Pior que parece que eles não mexeram em nada do mapa Até a mesma coisa, tá ligado? Claro, vamos é um chegar. Nossa, né? que moleque horrível hum, hum. Bom, Pelo menos é um mapa que eu sei jogar já, então De boa Quem não jogou deve ficar meio perdido Meu Deus, meu Deus. <risos> Deixa eu ver uma classe decente Cara, que isso daqui é o, é, é o estilo máximo Na moral, velho esse sniper é muito louco, cara. Eu ainda junto. Já... Eu gostei disso que ele puxa. Nossa! Que bruta, velho, esse sniper. Oh. Nossa! Eu esqueci de colocar a finalização com a, com a Kodashi. um quebra-costela. Quebra-costela tá ótimo. Tem um cara aqui do meu lado. Não ele pra trás, não. Olha pra trás. <risos> Os caras estão tão acostumados a ouvir passo que tu usa o silêncio mortal já era, mano. A gente fica parecendo bot, tá ligado? Não que assim, esses caras seja muito bons. Né? mano. Faz tempo que eu não jogo. Tá, esse daqui tá muito satisfatório, mas Cara bravo. Eu me procurando. Né? Pegando alfa. <risos> oh. Mano, tá muito nice jogando aqui. Tomara que caia num mapa novo agora, né? Aí, Dome. queria ver qualquer outro mapa, porque eu não faço nem ideia. Esse podia ter colocado o Terminal, né? Já que é MW2. MW2, o melhor mapa é o Terminal. Quer dizer, tinha Rust também, né? A Dome é do MW3, tá ligado? É meio... sei lá, gente. Meio brisa. Mas vamos ver se tá boa, se tá bonito. Olha o nome da minha classe, mano. <risos> Pena que eu não caí com o Rony. Eu queria ter caído no outro time. Ô, louco, mas tá com um clima, um clima agradável, hein? Ó... Goldzão, reluzente. É. Hum, hum, hum. Bom, mas esse é um remake decente, tá ligado? Da Dome, Aquele do Vanguard não fazia sentido nenhum. Era horrível. Esse daqui tá direitinho, mano. Oh, tá lindão esse mapa, cara. Isso é louco, mano. Caraca, explode mais Aí sim <risos> Deixa eu destruir uma arma com a minha katana, cacete. Nossa, o um Gabi que pegou, velho. Mas a movimentação desse quadro é muito satisfatória, cara. Não olha pra trás, não. Curti bastante o clima aqui desse mapa. Faz lembrar do mercado, né? O tempo tá bem parecido com o do mercado. Parece até que ela perto, né? No... Aquele mercado do, do, do MW não, Tô tentando cair no outro mapa, mas não cai de jeito nenhum, velho. Quer ver que vai cair museu de novo? Museu, velho! Eu tô achando que outro mapa não tá caindo não, velho. Não é possível. Que eu ver na Custom se tem. Não, outro mapa não tá no jogo ainda. Tá, faz sentido. Vai vir, eu acho que vai vir na, na, na temporada. se pá. Não, não faz sentido, né? Porque tá falando aqui que tá uma... Bom, esquece. Calma, mostra... Ah, não, não. Nossa, eu brisei! Eu brisei. Não é possível. Tinha... Vardeiras Museu... E Domi. É, é O Museu é... É... Vadeiras museu e Dome. Por que, que eu tô esperando o outro mapa? Não faz sentido. Eu li errado? Meu Deus. Burro demais, cara. Bom, então é isso. Eu acho que por hoje eu vou ficar por aqui. Depois eu vou gravar mais vídeos aí sobre... a Segunda temporada. Tá muito calor, velho. Não tô aguentando não, na moral. Eu vou ter que editar o vídeo aí. Eu não sei se eu consigo postar hoje. No geral, a Dome ficou legal pra cacete. Tomara que o mapa novo do Warzone tenha ficado legal também. Se ficar, eu vou dar uma jogada lá. É isso. É isso, é isso, é isso.